Hanukkah mer para todo mundo, nós, nós estamos aqui no Kempachiveynu, é, Baruch Hashem, muitas crianças, muitos jovens vieram de vários lugares, principalmente do Rio de Janeiro. O Rabino Jonathan Sachs Zichrono Livraha, ele deixou uma carta sobre Hanukkah e eu quero ler essa carta para vocês que ela tem um simbolismo, um significado muito importante para todos nós nos dias de hoje. Eu vou ler essa carta. Hanukkah é o festival no qual os judeus comemoram sua vitória na luta pela liberdade religiosa há mais de dois mil anos. Tragicamente, essa luta não é menos importante hoje. E não apenas para os judeus, mas para pessoas de todas as fés. A história judaica é bastante simples. Por volta do ano 165, antes da Era Comum, Antiocho era um governante do império alexandrino Ele começou a impor a cultura grega Aos judeus da terra de Israel Os fundos foram desviados do Beit HaMikdash Para jogos públicos e competições de teatro Uma estátua de Zeus foi erguida em Jerusalém Os rituais religiosos judaicos, como a circuncisão E o cumprimento do Shabbat, foram proibidos Aqueles que os guardavam eram perseguidos. Foi uma das grandes crises da história judaica perseguição religiosa. Havia uma possibilidade real de que o judaísmo fosse na verdade chegado ao seu fim. Mas um grupo de judeus se rebelou, liderados por Matitial e o Dama e eles começaram uma luta pela liberdade. Em menor número. Eles sofreram pesadas baixas, mas em três anos conseguiram uma vitória. Uma vitória importante. Jerusalém foi resgatada para as mãos dos judeus. O Beit HaMikdash, de novo, voltou às mãos judaitas. E, exatamente, Hanukkah significa, de novo, o restabelecimento do Beit HaMikdash, como uma festa para que a gente possa lembrar ela para até os dias de hoje. Quase 22 séculos se passaram desde então. Mas hoje, a liberdade religiosa, consagrada no artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas, está em risco em muitas partes do mundo. Os cristãos estão sendo perseguidos em todo o Oriente Médio e partes da Ásia. Em Mosul, na segunda maior cidade do Iraque, Cristãos foram sequestrados, torturados, crucificados e decapitados. A comunidade cristã, uma das mais antigas do mundo, foi expulsa. Yazidis, membros de uma antiga seita religiosa, foram ameaçados de genocídio. Na Nigéria, o Boko Haram, um grupo islâmico, capturou crianças cristãs e as vendeu como escravas. Em Madagali, Homens cristãos foram capturados e decapitados. E as mulheres convertidas à força ao Islã e tomadas pelos terroristas como esposas. O Boko Haram também não se limitou a perseguir os cristãos. Também teve como alvo muçulmanos e, provavelmente, estava por trás, no Iraque, a grande mesquita em Cano. A violência religiosa na Públi República Centro-Africana levou à destruição de quase todas as suas 436 mesquitas. Na Birmania, 140 mil muçulmanos e 100 mil cristãos foram forçados a fugir. Não é de, admi de admirar que o relatório de 2015 da Comissão de Liberdade Religiosa Internacional dos Estados Unidos fala de crises humanitárias alimentadas por ondas de terror, intimidação e violência. Quer dizer o seguinte, queridos, a liberdade religiosa, tem a liberdade de você cumprir com sua religião... Mesmo hoje em dia, é muito complicado. Países onde a crise é aguda, incluem Birmania, China, Eritreia, Irã, Coreia do Norte, Arábia Saudita, Sudão, Nigéria, Egito, Iraque, Paquistão, Vietnã. Somente na Síria, onde alguns dos piores crimes contra a humanidade estão ocorrendo. 6 milhões de pessoas estão deslocadas internamente. E se tornaram refugiados em outros lugares. Existe um caminho a seguir? Mais de meio século atrás, filósofos, pessoas inteligentes diziam: não, acabou as guerras religiosas, não tem mais guerras religiosas, cada um agora pode fazer e cumprir com a sua fé. Na verdade, eu vou ler aqui só um resumo do final que Curajanta Sachs quer falar para gente: é o seguinte, na verdade, nós temos que sempre acreditar naquilo que a gente recebeu de tradição, de herança dos nossos pais, dos nossos antepassados, e jamais desistir. Continuar lutando pela liberdade de expressão, e em especial liberdade religiosa que a gente está falando de hoje em dia. Então, Hanukkah, Hanukkah, a festa de Hanukkah, a festa das luzes, ela representa esse momento especial que a gente está passando. Baruch Hashem, graças a Deus, aqui no Brasil, a gente consegue cumprir com a nossa religião, a gente consegue de forma tranquila estudar a Torá, a gente consegue de forma tranquila acender as velas de Hanukkah, a gente consegue, consegue tranquilamente cumprir com todas as nossas mitzvot. Então é um momento de agradecimento que a gente tem para Shem, que ele nos deu esse momento da história, essa oportunidade de cumprir com as nossas com a nossa religião sem sofrer perseguições, apesar de que no mundo, não é bem assim, no mundo tem lugares muito perigosos ainda, onde as pessoas não têm essa liberdade como a gente tem aqui agora. Tá? Então eu vou convidar dois Hanukim aqui do Kempachiveino para representar todos vocês, tá? representar todas as crianças judias do Brasil todo e que essa luz Hanukkah possa iluminar todos os lares, todas as casas e possa nos dar força e energia para a gente continuar nossas tradições, continuar cumprindo o Torá, cumprindo o Mitzvot, para que a Shem possa estar conosco, se Deus quiser, no lugar certo, que não é aqui, nem no Rio, nem em Manaus, nem em Salvador, nem em Belém, em Jerusalém, em breve em nossos dias. Vamos lá, vamos chamar aqui dois Hanirim, vamos fazer em voz alta, Abrahá. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, אשר כדשענו במצוותיו וציוונו, להדליק נר חנוכה. ברוך אתה, אדוני